Fala pessoal, aqui quem fala é Silveira Júnior, presidente do grupo Moguro. Eu estou aqui do lado com meu amigo Pablo, presidente da estação informática e o responsável por fornecer os cursos para dentro da plataforma Moguro e ele tem um comunicado para vocês. É isso aí pessoal, para quem não me conhece, sou o Pablo Maestá, presidente da estação informática, amigo de longa data do Silveira Júnior. Para quem não sabe, nós somos amigos desde a época da faculdade, né Silveira? E nós já fornecemos todo o produto que fica dentro da plataforma, dentro da Muguru. E é o seguinte, a partir de agora, nós estamos lançando o curso presencial. O que é o curso presencial? É imersão no mercado financeiro, que vai ser lançado quando, Silvio? Vai ser lançado dia 1 agora. Por isso que você no site está vendo uma contagem regressiva. Acabamos de assinar o contrato aqui. E dia 1 junto com a nova PN, vem junto. O novo fornecimento de cursos do Pablo da Estação Informática. Em primeira mão, eu quero comunicar a todos que agora Pablo é o nosso diretor de comunicação da plataforma Moguro e lembrar a todos também que nós estamos fazendo de tudo para realizar o evento de premiação ainda esse ano. Moguro Club, Estação Informática, bem-vindo ao futuro. Bem-vindo ao futuro.